vai segurar o bastão e vai fazer esse movimento aqui, mas mantendo o corpo o mais esticado possível, tá? ó, peitoral isso, só que não dobra atrás não. faz, vai sentir bem o glúteo posterior e perna sendo trabalhada. Vamos lá, 50 para cada lado. três. não. é só fazer isso aqui, ó. um Dois, três, quatro, só isso. Só que tem que estar esticado e você tem que sentir o bumbum ficar realmente duro. Tá ok? Três, dois, um, vai! Um, dois, três, quatro! Não fica tão curvada. Isso, vai lá, contando. Não dobra, não dobra a perna, vai! Estica! Isso! Isso! Isso, isso! Vai! Não, não vem à frente, não. Para e volta. Isso. Não, não vem à frente, ó. Isso aqui, ó. Vou fazer com essa perna, ó. Não passa à frente, entendeu? Bora. Vai. Contrai mesmo, sente. Isso. Vai. Força. Mudou o lado, sentiu? Vambora 3, 2, 1, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leva atrás, isso. Sentiu? É isso aí, é isso aí. Senão você não estava trabalhando. Bora, leva lá atrás, isso aí. Trabalhar essa parte aqui, ó, toda. Isso, não inclina tanto o corpo, não, não inclina, não. Isso bora, Quatro, vai, seis, isso, vai meu amigo, não inclina não, tá sentindo, legal, isso, tá sentindo, pegar isso tudo aqui, bora, isso, não inclina o corpo pra frente não, tenta ficar o mais reto possível, só, vai, isso, isso, isso, isso aí. Agora vai fazer o seguinte. Vai fazer agora. Olha só, presta atenção. Vai fazer a frente. Segurando e um, dois, três. Só isso daqui, para pegar bem a parte de trás da perna. Está trabalhando tudo. Vamos lá. Três, dois, um. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eleva mais, Raquel. Mais. Eleva bem. Isso. Isso, vai, é, é, isso aí, vambora Não traz aqui atrás não Isso, estica essa perna, ó, estica a perna, ó Em cima, vai, por isso que eu falei para segurar Estica a perna mesmo, isso, sentiu? Isso, bora Isso, vai, estica essa perna, estica essa perna, estica essa perna. Isso, isso aí, legal Isso, bora, não desanima não meu amigo, vambora Bora Estica a perna Mudou o lado, 3, 2, 1, vai 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, Cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, isso, nove, um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Todo mundo segura a barra em cima da cabeça. Ah, isso, isso aí, segura Abre um pouco mais a perna Abre, não, eleva, eleva Vai fazer, mão aberta, mão aberta Isso, agachou e voltou Mantendo as costas o mais reto possível Vai trabalhar todas as costas Vamos lá, 3, 2, 1 Vai, 1, 2 Isso, isso. Tenta descer o máximo. Tenta descer o máximo que puder. Pra sentir e repuxar. Vai. 10. Joga o pra cá. Não, não precisa não. Só acima da cabeça. Acima da cabeça. Isso. Isso. Bora. Isso. Vambora. Só 30. Isso. 3, 4, 5, 6 bora, tá conseguindo tudo, vambora isso, larga a barra, põe a barra do lado põe a barra do lado, isso, cuidado aí pra não isso aí, vem aqui pro polchonete vai fazer o seguinte exercício hoje eu acho que eu não passei esse ainda pra vocês deixa eu ficar assim pra todo mundo, deixa eu ficar assim pra todo mundo ver esse eu ainda acho que não passei para vocês. Colocou, ficou na posição de prancha, pernas fechadas, dá um pequeno salto, abriu, fechou, abriu, fechou. É só esse movimento, tá ok? Vamos lá. Já passei? No começo, né? Três, 2, prepara. Só faz a prancha se o joelho doer, tá? Minha amiga, só faz a prancha se o joelho doer. Tá bom? Mesma coisa. 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, descansa, isso aí, mas sem sair, fica aí, descansa, fica aí no, abaixa aí no colchonete, isso, isso aí, vamos lá, vai fazer o seguinte agora, hein? preste atenção vai ficar na posição de prancha mais uma vez essa posição aqui todo mundo nessa posição eu só vou pedir que eleve um braço e faça esse movimento circular eleve o outro movimento circular vamos lá um embora dois vamos lá três dois um vai um Paz, fica só na prancha, fica só na prancha. Abaixa mais, Raquel. Isso. Isso. Vamos lá. Isso. Isso. Hã? Não, não tem problema, chega lá perto da parede, fica com uma perna esticada lá perto da parede. Vai, minha amiga. Bora. Isso. Força. Bora, minha amiga. fica na prancha. Vai conseguir. Tá bonita, pô. Vamos Isso. Isso vambora, só 30, 20, vambora, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, levanta, vamos lá, rapidinho, levanta, pega o peso, vambora, Pega o peso. Fazer bíceps. Vambora. Vambora, gente. Já está terminando. Não. Só bíceps. Vambora. Três... Já está terminando. Vamos fazer o... Lá embaixo é conhecido como 21, que é o seguinte. 7 embaixo, depois 7 em cima e depois 7 direto. Só que nós vamos fazer 10. Vamos fazer 30, tá ok? 3, só embaixo, ó, só curtinho aqui. 3, 2, 1. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5... Seis 7, 8. Conta Agora só em cima Só em cima, segura em cima, isso Só até o meio, isso, isso aí Só até o meio, minha amiga, isso aí Isso aí Isso aí Isso, aí, isso só até o meio, minha amiga Agora o movimento todo Lá de baixo em cima, vai Isso Três Quatro Cinco Seis Sete 8, 9, 10, larga o peso, larga o peso, que é pra finalizar. Vamos fazer agora só um aeróbico rápido, hein? Esse vai ser rápido, tá ok? Então prepara, vamos fazer o polichinelo, direto. Quem não puder, só põe a mão aqui assim no seio, principalmente as mulheres, e abre fecha, abre e fecha. A gente vai fazer a sequência direto, hein? 3, 2, 1, vamos lá! 1, 2, 3. Quatro, vai. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Só trinta, vai. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso aí, agora desceu, colocou a mão no chão Fez o burpe, e subiu Desceu, colocou a mão no chão Fez o burp e subiu Vamos lá, três Não faz completo não? Não, pode fazer, mas é porque Vambora, direto Direto, vambora Vambora, vai, três Dois, um, vai Um, vambora, faz Dois Isso, força Três Bora pra queimar. 4. Vai. 5. Põe a mão no chão. Põe só a mão no chão e sobe. Vamos embora? 6. Bora. Vai. 7. Só 10. Bora. 8, bora! Isso é pra queimar, vambora, gente! Bora. 9, vai aprender, calma! Vambora! 10, corre... não terminou, não, meu amigo! Vambora! Corrida estacionária, rapidinho! Vambora! É, esse é fácil? Vambora! Então faz rápido, ó! Rápido! 3, 2, 1, vambora! Ponta os dedos dos pés, rápido! Ó, pontinha, rápido, vai! Isso, mais rápido! 3, 2, 1, diminui! Isso Vai E o último vai queimar a perna Quero ver se vocês vão fazer Vambora Sobe Aumenta Vai Rápido Isso Segura rápido Segura rápido isso daí Vambora Isso Segura Isso aí Isso aí Vambora Isso aí Isso aí Até o corpo começar a falhar Isso aí Vambora Isso aí Tá certo Vai até falhar Vambora Vambora Mais rápido Mais rápido Mais rápido assim ó Rapidinho ó. Movimento Vai ó Rápido Vai Isso bora, diminui, vai, não para, não para, é diminuir, 3, 2, 1, só mais uma, mais rápido, vai lá, isso, direto, isso, rápido, isso aí, é, tá, vocês estão brincando, vamos queimar, vamos lá, Abriu a perna, abre a perna, abriu, botou a mãozinha assim e vai fazer esse movimento aqui mais rápido. Vamos lá, três, é isso aí, vamos embora. É só isso aqui, ó, colocou, ponta dos dedos dos pés, ó, vamos lá, vamos embora, três, dois, um, vai, um, dois. 3, 4, isso, 5, 6, 7, 8, bora, 9, 10, 11, bora, 12, 13, só 20, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, isso aí, só guardar.